Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou durante todo o dia o terceiro encontro regional em Jataí. Representantes de 41 municípios da 5 região participaram de debates para melhorar as gestões nas prefeituras e câmaras municipais. A preocupação do TCM é qualificar os gestores para que possam atender cada vez melhor a população. Prefeitos, vereadores, secretários, assessores jurídicos e a sociedade em geral receberam orientação dos auditores do Tribunal da Universidade Federal de Goiás e Ministério Público. Como prevenir irregularidades, o papel de fiscalização dos vereadores, acessibilidade, tecnologia de informação, subsídios dos agentes públicos foram alguns dos assuntos que fizeram parte do seminário. O TCM tem procurado orientar, né, além de fazer o papel de fiscalizador, primordialmente o TCM, pelo menos no que tange a nossa cidade, eu tenho certeza que isso não é diferente com os demais municípios, tem procurado fazer esse papel orientador né, o que tem facilitado sobremaneira as ações municipais. Nós temos sempre enviado nossos funcionários aí para poder participar desses encontros, para que possa aí cada vez mais estar atento aí com, a, com, a, com as condições normais de trabalho dentro da legalidade. Né? Então a capacitação é muito importante aí para os gestores, para os funcionários das câmaras municipais, para as prefeituras dos nossos municípios. O Tribunal está vindo justamente no sentido de fazer um trabalho de orientação fazer um trabalho de prevenção para melhorar cada vez mais a qualidade das administrações públicas. E somente assim nós vamos ter condições de verdadeiramente cumprir o papel do tribunal, que não só de fiscalizar, mas como também de orientar, fazer com que o gestor público possa. Nos seus atos, nas suas ações, cumprir a legislação Isso vai evitar problema para o gestor público, para o poder judiciário E quem vai ganhar com isso é a comunidade que vê o seu dinheiro sendo aplicado da melhor forma possível TCM, Inovação a Serviço da Sociedade